Sabes quando estás a fazer aquelas imagens a meia água, metade dentro da água, metade fora d'água, água, ou então quando tens um animal que está ali numa rocha, mesmo junto ao chão, e tu tens que ir lá e isto não podes ir e dar cabo das gorgónias todas ou daquela vida marinha famosa, dava muito jeito de ter um monitor. O ideal era ter aqueles monitores externos, mesmo em cima da máquina, mas isso custa muito caro. E se eu te disser que é uma maneira mais económica de o fazer, utilizando um telemóvel com Wi-Fi e uma câmara com Wi-Fi. Hum, Wi-Fi dentro d'água? De hum, toda a gente diz que isto não funciona, mas eu posso -te mostrar que funciona e funciona com uma batota muito, muito simples. Vais poder fazer não só o controle da tua câmera remotamente, como também podes às tantas desligar a câmera do telefone e utilizar o telefone como um backup. Portanto, não percas o que eu vou explicar a seguir. Deixa o teu like, não te esqueça de fazer o subscribe e ativar o sininho que é para depois teres as notificações quando houver conteúdos novos. Agora, aprende a aprender como é que se liga o Wi-Fi dentro d'água de aqui no Magic Tides. Olá pessoal, hoje trago-vos aqui no Magic Dives uma maneira muito interessante e barata de termos um monitor subaquático para quando nós estamos a fazer vídeo ou fotografia subaquática, podermos ver aqui em cima, acima do nível do ocular ou do viewfinder da vossa câmera, conseguimos ver o que está a passar-se na câmara. Portanto, podemos controlá-la remotamente, se a câmera tiver essa opção, claro. Um, e se o vosso telemóvel tiver uma app para controlar a câmera? Isto, por exemplo, pode ser feito com a GoPro, pode ser feito com a TG5, com a TG6, da Olympus, pode ser feito com a Sony A7 II, pode ser feito com a A6400, pode ser feito várias câmeras ter que permitem fazer isto. Eu penso que também haja para a Nikon, há para a Canon de certeza. Um, e normalmente, quando nós estamos a falar de monitores subaquáticos, estamos a falar de coisas que custam na casa dos dois mil euros, 3 mil, às vezes mais mais a sua caixa de tanque, mais a cabelagem toda e mais o perigo, como é lógico, de vai isto tudo dentro de água e termos uma inundação. Bem, neste momento, não quer dizer que isso não seja uma perda se por acaso tivermos essa mesma inundação, mas estamos a falar de um telemóvel, que no caso é caro, mas pode não ser, podemos fazer isto com um telemóvel barato, hum, e uma câmara que é relativamente barata, quando nós estamos a comparar comprar com coisas de alto nível, e caixas de alto nível, como sendo as caixas da Subal ou da Nauticam, que albergam uma é lógica lá dentro de materiais que vão até os 56-57 mil um, Portanto, temos aqui um conjunto que fica barato, ok? Uh, temos uma TG6 com a sua caixa tanque da Seafrox. Temos um Note 10 Plus, que já é um bocado mais caro, com uma caixa de DIVOL, que também é barata. Uh, o resto dos atrechos não fazem parte deste setup, é só e fazem parte do meu setup, mas aquilo que eu vos quero mostrar é como é que nós conseguimos trazer o Wi-Fi dentro da água, da câmara para o telefone, mantendo alguma flexibilidade do conjunto de câmara e telefone através de braços, uh, de braços com, com bola ou mesmo braços daqueles uh, com alguma flexibilidade, como os flexantes da 10.9. Uh, ora bem, para onde é o de, de GoPro para dá. Agora. O ideal é que nós, hum, antes de mais nada, tenhamos o setup feito e a, instalação feita, a ligação feita entre a câmara e o telemóvel. A priori, já temos isto tudo instalado, temos isto tudo configurado, sabemos como é que utilizamos a câmara e, na maior parte dos casos, num telefone já moderno, assim que ele detecta que o Wi-Fi da câmara está on, está ligado, ele vai se ligar automaticamente, uma vez que não existe mais nenhum sinal de Wi-Fi por perto, Uh, não vai ter a ligação à net, mas vai manter-se com a lógica ligado ao Wi-Fi da câmera. Ora bem, então como é que se faz para trazer o Wi-Fi através da água para a câmera? Como vocês sabem, os Wi-Fi 2.4 GHz ou 5.8 uh, não passam, não falam, não, não, não, não, não, se, não se transmitem dentro da água. Isto porque um sinal com uma onda, onda tão pequenina, com um tão pequenino, uma frequência tão grande, é absorvido pela água e, no caso dos microondas, que também funcionam nos 2.4 GHz, até aquece, não é? Ela aquece um copo de água, portanto, a água, as moléculas de água são friccionadas umas contra as outras e aquecem e acabam por gastar e absorver esse sinal, essa energia. Nós, para transmitirmos esse sinal, vamos precisar de um cabo. Ora bem, então como é que se faz? Ganramos num cabo coaxial. De preferência, com a menor impedência possível, existem cabos de 50 ohms como o um RG174 que podem mandar vir net uh, e que dá sucesso, por exemplo, para termos um cabo uh, com 20, 30, 40 metros, ok? E que permite fazer depois, então, transmitir a imagem de uma GoPro, por exemplo, a 30 metros de profundidade, um, ou, neste caso, como o monitor está muito perto, está muito perto da caixa, podemos fazer um com um cabo normal de antena de televisão de 75 ohms. Uh, não perde grande coisa, o sinal é perfeitamente estável, dá perfeitamente para estarmos ali a ver e, um, e vamos ter o delay da câmara, vamos é? ter é grande mais grande coisa. Como é que nós fazemos isto? O que é que é necessário ter em atenção? Eu vou -vos deixar aqui embaixo a calculadora para, para calcular o componente de onda de uma frequência. Neste caso, para 2.4 GHz, o componente de onda serão 12,49 cm, mais coisa, menos coisa, aliás, mais coisa, mais decimais. Uh, ou seja, temos um comprimento de onda grosso modo de 12,5 cm. O que faz com que as antenas ideais para um comprimento de onda de 12,5 cm sejam antenas com uma exposição metal em que o cobre esteja exposto a 12,5 cm assim, também, ou a mesma medida ou a metade ou um quarto dessa medida. Okay? Quem sabe de antenas sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, o que nós temos de fazer é agarrar o nosso cobre coaxial e cortar na ponta, okay? descarnar essa ponta, com uma medida de 12.5 ou, neste caso, 6.25, ok? Porque a 6.25 é mais fácil porque o telefone não tem 12 cm de lateral e, neste caso, a minha antena, como fica aqui neste tubo do telefone, é mais fácil se eu tiver 6.25 cm cortados, ok? Todo o resto do cabo está descarnado, depois podem utilizar aqui um bocado de cola quente para isolar até... A água para a água não entrar e não, não ser absorvida com o próprio cabo, uh, mas esta ponta vai encaixar na caixa, colar na caixa de tanque junto à antena do wi-fi da câmara e a outra ponta é utilizada no telefone, na zona do telefone, ok, J junto também ou o mais junto possível à antena wi-fi do telefone. Vocês vão à internet, procurem o vosso modelo, vejam onde é que está a antena do wi-fi colocada e coloquem para aí. Se não conseguirem achar, tentem com a antena perto do wi-fi, perto do telefone, ver onde é que ele tem melhor sinal, está bem? Mesma coisa para o wi-fi da câmera. Como eu sei onde está a antena wi-fi da minha câmera e onde está a antena wi-fi do meu telefone, para mim é simples. Utilizando aqui a caixa de cifrógrafo, o que eu faço é, uh, deixa vez ver se eu consigo mostrar-vos, utilizar também aqui a, a paleta de fecho da caixa, ok? E utilizando aqui este buraquinho, que isto tem aqui uma, uma, uma, uma, um fixador, fixador para, para fixar a correia, vou enfiar aqui, colocar aqui esta, esta antena okay? neste cabo que fica aqui por trás okay? e vou fechar. Portanto, isto não vai, não, vai, não vai influenciar de maneira nenhuma a zona de, de fecho da câmera, do isolamento de, de, de, de, de, de, de, de, de estanque da câmara Okay? E depois vai prender o cabo aqui. Há aqui um, um não vamos pôr isto para cada fecho e pronto. O fica preso. Okay? O cabo fica ali preso e já não sai dali. Vamos corrigir isto só para colocar tudo lá para baixo. Ok? E já não sai dali. Pronto. No telefone fazemos a mesma coisa com uma fita cola à prova d'água. Okay? podem ver como a fita com a prova d'água, está aqui colado um o um cabo, está bem? Portanto, é uma maneira muito simples de, de fazer a coisa, neste momento eu tenho cerca de 35 cm de cabo 36, 37 cm de cabo, que é também múltiplo de 12,5, por o compra o próprio comprimento do cabo, múltiplo do comprimento de toda. E portanto, agora resta mostrar-vos isto a funcionar dentro d'água, Vou mostrar-vos agora um fundozinho onde se pode ver que ele funciona, que o wi-fi está a funcionar. Se vocês fizerem isto sem cabo, vão perceber que imediatamente, assim que vocês mergulham a máquina, o um telefone perde sinal. não. E se tiverem um o telefone dentro de água e máquina dentro de água, também perde sinal, não. Ao menos seja o mesmo que lado um outro. Ok, então esta é uma experiência bem gira. Para testarmos um ecrã debaixo de água, um alcance subaquático, através do telemóvel. Estamos a ver o ecrã então a apanhar a rede, ok? Por exemplo, se eu quero dizer uma fotografia bem à água, a minha melhor maneira é mudar isto para aqui, o program, ok, e ver quando é que estou a meia água e agora tirar a fotografia. E pronto, é isto que eu vos trago hoje. Não se esqueçam que é necessário, a fórmula é sempre igual ao comprimento de onda ou a metade ou um quarto. Ok, uh, a fórmula é simples, pronto, vou deixá-la aqui em baixo. O link para a caixa de tanque da iVolk também, Eles tem vários modelos, desde iPhones a Androids, este caso é mas quando eu comprei este venha com uma série de adaptadores para vários, para vários telefones uh, É uma TG6 da Olympus, já é, é conhecida, toda a gente no mergulho tinha essa máquina. Uh, para a A7 II também existe a aplicação. Ah, pá, acho que é uma coisa porreiro e que a pena apresentar ok? Malta, não se esqueçam de fazer subscreve ao canal, deem o vosso like se gostaram e caso espera amanhã ou para a semana no Magic Dives outra vez para mais umas dicas com mais umas coisas, com mais umas novidades ou com mais uns umas, umas Uh, uns truquesitos para fazer, ok? Fiquem bem, até a próxima!